Nossa, seria muito mais da hora se viesse um jogo da Marvel agora, velho. No lugar de Injustice, assim, no lugar de Mortal Kombat. Nossa senhora, ia ser muito da hora. Bom, pelo menos eu já tô com uns três temas separados aqui diferentes pra poder fazer, mano. Tem que fazer vídeo daquele. Dos dois personagens do. Como é que fala? Esqueci o nome, mano. Eu tenho que fazer vídeo daqueles dois personagens lá do DNF Duel que saíram. tem que fazer vídeo sobre o Multiversos. Tem que fazer um. E tem que fazer mais um vídeo sobre Mortal. É... De uma parada do filme que eu vi E aí, Leonzão Bem-vindo de volta, mano Aquela insetinha Conquistou meu coração Vish Vish <risos> Ai, Deus. Deus Chegue no Multiversus é main god. Vai ser da hora, né, mano? Que isso, é hein, Maicon Já tá até com uns main preparados aí, já, mano. Você não merece viver. Você não merece viver. Tentei meu antiaéreo, mas não deu. Boa, nossa, arregaçou agora. Pegaçou, mano Boa Os caras abraçaram bem o meme Com as skins do Salsicha Mano, cê... mano aquelas skins do Chuck Norris lá Os negócios que eles fizeram pra ele Ficou muito da hora, mano. Na moral mas muito da hora mesmo, assim Scorpion. lobinho, <risos> lobinho. Os caras abraçaram bem, o mesmo. Mas ah, que a gente já tinha visto já. Chegue ali, tá massa Pô, tá da, tá da hora, né, velho Esse aí ficou massa mesmo Sério Ficou muito da hora Meus amigos, bora compartilhar a live aí Mandar lá pra galera Pô, é foda, mano Mandei aqui pro grupo dos subs aqui O pessoal nem um, Sacanagem, velho Sacanagem, velho Peraí Au Au Tá tenso aí, Marizinha. Errei. Já venci melhores. <coughs> E aí, Hydralex, como é que você tá, meu querido? Quanto tempo, cara? Como é que não as coisas aí, Brody? Morte ao Scorpion <risos> Como assim, mano? Ah, o novo arco do anime de Monslayer começa amanhã Cara, eu não assisti o filme ainda não, ô Leon Você acredita, velho? Tô achando que vou assistir estranho hoje Aproveitar Uh, o, o Jacobão do meu <risos> Está insuperável Mano, pois é, mano Eu gosto demais do Night Wolf cara do, game do estilo de gameplay dele No jogo, na moral, velho